Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo de psicologia e hoje eu quero falar sobre generosidade. Então já aproveita e clica em se inscrever no canal para você continuar recebendo mais vídeos como esse, beleza? Bom, quero contar uma história sobre um restaurante que nós fomos ontem aqui em Tolum, no México. É um restaurante de comida indiana. Foi a minha primeira vez comendo comida indiana, eu nunca havia comido antes e eu fui nesse lugar junto com os meus amigos Dan e Hannah eles já tinham comido antes comida indiana achou muito bom e me levaram lá para conhecer para ter a experiência também e lá é nós lá eu pude provar pela primeira vez um chá é, acho que era masala chai se eu não me engano não, não lembro muito bem o nome mas um chá muito conhecido na Índia que é muito muito bom e a gente pediu as nossas comidas a gente pediu os nossos pratos e a gente estava conversando depois a gente comeu a gente comeu a gente ficou conversando e este o dono do restaurante chegou e ele começou a conversar com a gente depois de muito tempo a gente lá ele começou a conversar e o mais engraçado é que ele era realmente uma pessoa é, com um aspecto bem generoso bem humilde né? ele estava lá conversando com a gente, falando um pouco sobre o restaurante dele, como foi que ele abriu, como ele teve a ideia que, na verdade, os pais deles são indianos, mas ele nasceu em outro país, enfim, e que ele ficava indo lá nesse restaurante aqui no México, mas que ele morava mesmo em Nova York, ele ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando e continuava cuidando do restaurante. Bom, passada a nossa conversa, ele gostou tanto da gente que ele começou a falar um pouco sobre o menu, sobre o que ele tinha feito ali, sobre como é, foi composto aqueles, aqueles pratos. E ele começou, a gente começou a falar sobre comida brasileira também, a gente começou a falar sobre peixes e tal. E no final, ele resolveu é, nos fornecer um dos melhores pratos da casa gratuitamente, que era um tipo de pescado indiano. Então ele falou, ah, já que vocês gostam de peixe, eu posso oferecer para vocês um dos melhores peixes que eu tenho aqui na casa. E aí ele ofereceu pra gente, e depois quando a gente foi pagar a conta, a gente percebeu que realmente o peixe não foi cobrado, né? ele havia dado de presente pra gente um dos melhores peixes do restaurante dele, é, simplesmente pelo fato de que a gente ficou conversando com ele é, e contando histórias, ouvindo um pouco é, da vida dele, e a gente contando um pouco da nossa, enfim, a gente sendo bem generoso. E uma outra coisa que eu, que eu pude perceber é que os outros clientes não fizeram isso. Na verdade, somente nós três, eu e os meus amigos, nós fizemos isso. Nós conversamos com o dono do restaurante, ele foi generoso com a gente, ele deu esse presente pra gente. Né? Ele é um dos melhores pratos do menu dele em que nós comemos e estava muito, muito, muito bom. E o que eu quero compartilhar com você nessa história é que as pessoas elas têm a tendência a serem generosas. As pessoas naturalmente elas são generosas, só que realmente elas acabam não sendo generosas com todo mundo. Elas escolhem parte de, de, de algumas pessoas para serem generosas e as outras pessoas elas acabam tratando de uma forma normal. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui é procure tratar todas as pessoas de uma forma muito especial, porque elas com certeza vão ser generosas com você. Quanto mais generoso você for com as pessoas, quanto mais você tratá-las de uma forma especial, isso acaba voltando para você. Isso acaba voltando de uma forma muito, muito, muito bacana. Então, é, não se assuste se alguém for generoso com você, simplesmente trate a pessoa de uma forma generosa de volta. E continue fazendo, continue alimentando esse grande ciclo de generosidade Generosidade, que eu tenho certeza absoluta que muitas coisas boas vão acontecer na sua vida, assim como aconteceu com a gente nesse restaurante, onde a gente pôde é, vivenciar, onde a gente pôde, uh, a gente pôde ter uma experiência proporcionada pelo próprio dono do restaurante. É isso, se você gostou da dica de hoje, se inscreve aí no canal, clica também em curtir e estamos juntos, até o próximo vídeo de psicologia e tchau, tchau!